O que você o senhor falou? Chegou na hora. Na hora de... Sentei agora aqui. É mesmo? É. O senhor já tomou banho hoje? Sentei agora mesmo. O senhor tá bom? Eu tive com o chumbinho de agora. Graças a Deus. Eu perguntei ao tio Mané. Pra quem você perguntou? O chumbinho. É o chumbinho. Ele falou assim, falou. aquela porcaria tá viva. É, tá viva. Aquilo é. É lá tá, continua vivo. Ele vem aqui de tarde, ele encosta aqui, né? É. Aí eu venho lá de dentro, eu já, eu já sei o horário dele mais ou menos, chego, às vezes até senta aqui na beirada. Eu falei mas a hora de você vir até de janta já. <risos> não tá pronto. Ah. Eu falei, a mulher gravou os trem, rapaz, não tem mais nada aí não. Você passa outra hora. Você <risos> tem, que, <E> fica... <risos> tem que chegar mais cedo. Meu amigo meu, esse é amigo meu, velho, irmão meu. Irmão do meu pai, tudo igual. chumi uma pessoa boa. Muito pra mim, não tem, eu não, nós brinca, nós brinca aqui, tudo já sabe, igual brinco com você. Ô Ti, eu perguntei, eu te maré. Se, se for, pra, é. se for pra me fazer amizade com uma pessoa, ficar assim ó, eu, eu prefiro não fazer. É. Eu, sou, eu sou muito bom de humor, assim, eu gosto de conversar, eu gosto de saber das coisas, eu gosto de conversar com as pessoas. Se for uma coisa que a pessoa que fica assim ó, ah, pra mim não serve. Trancado? Não, não tem você é brigado com o mundo. é Ô Tiba, mas também o senhor teve bons amigos, né? Eu tive, eu tive. Doutor Guido Bitarello. Nossa, o Bruno, o Guido, o Joãozinho, o Leandro. O, o, Guido foi um, o Guido foi um pai pra mim. Doutor Guido, Guido Bitarello. Bitarello. Foi um cara para mim, pra, excelente pessoa para mim. Pescador? Pescador. Lá no rancho dele, não sei não pintava e bordava lá. Eu judiava dele lá no rancho, meu Deus do céu. Eu judiava do Guido. Ele ficava ali, você não pode comigo não, Manuel. Não parecia comigo não. Eu falei, eu, eu, eu, eu não sei porque que você passa ali, fica enchendo lá em casa para me vir nessa bosta, porque eu nunca pedi para vir nessa merda E Depois não falei, assim, não, eu só não vi aqui, eu não vi também. O <risos> e ele era delegado e o senhor bichico ele? Não, eu, era. eu mexia com ele, eu assim, ah, aquele tempo que você era delegado, é que esse cara sempre se prendia muito, era tonto. De tonto. Ele falou aqui, pronto. Ele chega até levantar levantado aqui de raiva. Os irmãos dele me cutucavam para me ferrar. Ele, os irmãos dele, que era o Leandro, o Bruno, o João, o Paulo, o filho dele, me cutucavam para é. me ferrar. ferrar é. Para deixar ele nervoso, hora, depois da morte nós ficavamos batendo papo lá no galpão. E ele falava assim: eu, eu cutucava e ele ficava doidinho. Doutor Guido Pitarella. Um companheirão nosso. Com saudade do Guido, rapaz do céu. Meu Deus do céu. E o xerife? Hum. Xerife. Morreu novo, né? Morreu novo. O filho dele. É. Agora Eu... o Paulo está lá. Ficou com aquele rancho lá. Ele tem outro lá no estreito? Não, no estreito, não. Na Peixoto. Tem um rancho bom lá no Peixoto. Ele que o trabalhou Paulo no. Paulo era uma pessoa muito boa. No, no, no, no, ba... no banco? É, o era do banco. Ele era do banco? Banespa. Né? Banespa. Eu tinha até secretária aqui, cara. Ele era gente... bem graduado lá no banco na época. O Paulo era gente boa demais, era uma moça. Eu nem gostava muito de brincar, assim, coisa assim, mais. Uh, atingir, mas eu não gostava de falar, não, porque ele, ele, era, ele era um pouquinho assim, mais, mais reservado. É, ele brincava né? comigo também, ele brincava. Ele brincava comigo. Agora o Guido, eu tenho uma saudade do Guido, rapaz do céu. Eu tenho muita saudade do Guido. Mas brincou demais nesse mundo, eu e ele. Nossa senhora! Assim. Mas quem que o senhor é amigo do senhor? Além da família Bitarella. Bitarela, todo mundo. O Hugo senhor, Luiz, o Miguel, o senhor, lá da fábrica. A dona Querubina, a mulher de Souga, Hugo, a querubina, a velha. O, o senhor foi... Trabalhou depois com o Zé Mineiro, né? João Mineiro, como é que é? Zé Mineiro. Zé Mineiro. Ele já morreu. Ele era de Delfinópolis? Pai do Totonho. Pai do Totonho. É. O senhor trabalhou quanto tempo com ele lá? Com Zé Mineiro? Deu trabalho 17, 18 anos. Aí o senhor já estava aposentado. Já, já estava aposentado, já estava aposentado, já tem mais de 40 anos de aposentadoria. O senhor começou aposentei cedo, né? Aposentei em 82, 2 de agosto de 82 aposentei. E nós estamos hoje que dia? Hoje é, hoje é 10, 10 do, do 4 hoje, de 2023. Eu acho que é 11, viu, tio? Hoje é 11? 11 do 4. É, então tá certo. 2023. É, 2023. Então já tem 40 anos que o senhor aposentou? Mais. 41. Passou. É, passou de 40 anos. 2 de agosto de 82. 82. O meu menino é de 80. Mais velho. Mais novo. É o Mais novo. O mais velho é de 78. Hoje é aniversário é, dele. Leonardo, eu tenho um documento aí, eu tenho um documento aí. Essa semana eu mostrei para algumas pessoas, mas o pessoal fica doido de ver. Olha, vou te falar uma coisa para você. Meu pai, o meu pai, e meu pai veio da Espanha com 9 anos. E ele depois, tinha caído? Depois que ele formou tudo aqui, pra... Nós tínhamos um sítio lá, não tinha queimado. Eu era moleque, eu era 8 ou 9 anos, eu só. E, ele, e ele, tinha, ele vinha aqui na Franca, lá não tinha queimado, o nosso sítio era lá. aqui a ponte, a da esquerda. Lá na frente o sítio. Tinha, tinha uma água que começava ali perto daquela ponte. Naquele tempo era ponte não, viu? Passava tudo dentro d'água, as condições. Aí eles fizeram um rego lá e levou lá na porta da cozinha da nossa casa, o um rego de água. Meu pai, naquela época, ele vinha ali na estação, nas marcas de arroz, tinha ali, ele era amigo dele. Ele vinha buscar a de arroz para levar lá para o sítio para formar esteiro. Já tinha lugar de jogar lá para virar esteiro. Moiava, chovia, tudo, ficava bom. Bom. Ele, ele nessa época, meu pai, 1942, meu pai tirou, meu pai tirou carta para guiar a carroça na rua e eu, eu tenho ela. 1942. Eu tenho foto dessa. dessa. dessa carta? Dessa carta. De, de, para guiar a carroça na rua. É. Mostrei para uns amigos assim, essa semana e ficou doidinho. 1942, 1942. É. Onde tá isso, hein? Condutor de carroça. É, o delegado assinado, dá de autorização para dirigir carroça na, dentro da cidade. Não podia dirigir sem carta. É, é uma carta. É. Na verdade, é uma carta. Entendeu? É uma carta aqui lá. Agora, o que, o que eu tinha né, da minha família, eu não sei qual é dos meus irmãos que pegou aquilo lá. Você sabe que meu pai foi chofer de patrocínio paulista de, de praça. Meu pai, né, durante, durante o tragédia da vida dele, teve Santa Ilha, ele veio para o patrocínio. Santa Ilda, ele acertou uma planta de batata, meu pai, ele acertou uma planta de batata, ganhou um dinheiro bom na época, sabe por quê? Fora de época, ganhou um dinheiro bom, meu pai, pegou, veio pra patrocínio, comprou uma forreca, e foi trabalhar de, de chofer de praça em patrocínio, meu pai. Manica, aqui chamava Manica. É, é aquilo, é aquilo, Pra virar na frente. Então, meu pai. E ele, ele, ele foi motorista de patrocínio paulista, Franca? Não, Não é ele foi chofer de praça lá em patrocínio. Franca, quando fazia uma viagem num dia e voltava, era o herói, era um herói. Não tinha estrada. Não tinha estrada. De patrocínio. Quando ele pegava Franca. uma viagem lá em patrocínio, qualquer pessoa que vinha é porque. Qualquer... Ele falava para minha mãe assim, Madalena. Ele falou, ah, deixei de meu pai. Eu lembro direito, hein? Madalena. Arruma, arruma a paia para mim, o fumo e põe e põe a capanga. Pinha de debaixo do banco e, e um pedaço de mortadela, Um pedaço assim de mortadela. Ti. Porque a gente não sabe se vai voltar hoje ou não volta? Ô Ti, era Sapucaí, né? Sapucaí. Era Sapucaí. Sapucaí. Mas o Timané não fez casamento, não, né? Porque de primeiro o de, de de praça era que fazia casamento no final de semana, levava a noiva, a noiva... Ah, mas deveria fazer, viu? Isso aí não é. bem lembrado, não, mas deveria fazer, assim. Mas era... era... São, São Paulista? Nossa, São Paulista era pequenininha, era uma corretela. Ele foi um dos primeiros lá, Bra? Lá, em, lá em, ele morava na Santa Rita, meu pai. Meu pai saiu, meu pai lá no Porto Santos, Ele pegou meu pai, com o pai dele, minha, minha avó, minha, minha, minha avó, a mãe de meu pai, eu conheci tudo. É do meu tempo. Eles pegou o capataz lá, em, lá, em, lá no Porto Santos, Veio aqui para Santana para mexer com café, meu pai. Chamava capataz essas pessoas. É o, o que contratava, né? É, trazia família do fazendeiro, o fazendeiro garantia ele por, por um, um tempo bom, supermercado, sabe, essas coisas tudo. Naquele tempo, sabe o que tinha aqui em Franca? O Gino Caleiro. Lá de frente do magazine ali, tudo era é, Gino Caleiro. E, e os fazendeiros tudo sustentavam essas pessoas que vinham daquele lado de lá. De, de, de, de, se não era daqui, o fazendeiro sustentava até ter as primeiras coelhidas, do que fosse. Arroz, café, o que fosse. Para isso eles costumavam falar pagamento geral. Pagamento geral naquele tempo, nas fazendas, quando falava pagamento geral... Era na era, Opa, Tá bom, mãe? Bom, casamento, pagamento geral era no fim do ano. Geral para acertar tá tudo. As fazendas dava pano de café, o pano para pagar café. Ó, oh, alimento... Para pessoa sobreviver, porque via da, ele, meu, meu, pai, meu pai ficou 42 dias dentro, dentro do mar, na velho. Morria gente e tchum, jogava dentro do mar. Ele ali veio a tia Antônia, veio no navio? Não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não. Minha tia Ana. A tia Ana que veio. A mãe do Aparecida. A mãe do Aparecido? É, veio, e a mais mãe que do meu pai, olha, ela veio. Ela veio, minha tia Ana. Como? Depois de para o lado da danada. Aquele pessoal do Chiné aí, aquele o Chiné daqui, desse lado aqui, já morreu tudo. Vieram é, juntos? É, mais ou menos o mesmo navio, quase tudo. Ô tio, então o pai do senhor, o avô do senhor, como que chamava? O avô, o pai do pai do Antônio senhor? Antônio Cubeiro. Antônio Cubeiro. É, e minha, e minha avó chamava Antônia. Antônia Cubeiro. E o Ponce? Cobeiro. Cubeiro. Ponce era, era do meu pai, cobeiro da minha mãe. Cubeiro. É, Cubeiro é da minha mãe. E, né? e o Moraes? É nós, é meu pai. Meu pai é assim, não. não morar, Morales. É, Timané. Você está gravando? Estou gravando. Ixi, no... 86 Deus. anos que o senhor tem? Quantos anos o senhor tá? Dia 1 de junho, agora mas você não vai ficar falando para todo mundo por aí, não. Você tem a língua meia grande. <risos> você tem a língua meia grande. Porque aí, dia 1 de junho eu faço 80... 87. 87 Mas você não vai ficar esparramando isso aí não Ô tio, o senhor parece que é parede da tia Lola Parece que o senhor A, irmão... tia, a tia Lola, né? Meu irmão? Ela morreu com 90, né? É, 94 é, é, 90, acho que ia fazer 91 94, 93 O Chico, o Chico, meu irmão, nós tivemos um dia desse aí O Chico, dia 10 de novembro desse ano O Chico vai fazer 90 anos 90 anos é o senhor ou ti Chico só que estão vivos? tem mais ninguém não. Não tem mais ninguém. Eu ainda brinquei com ele lá. Falei ó, oh, você segura o pé aqui, aqui no, no Parque São Jorge, que lá no Santa Rita, eu seguro o pé também. E vamos ver quem é que vai... Eu falei que vai... <risos> e, irmão, é. Eu falei, falei para ele assim, Chico, você, você tá meio derrubado, você, você não tá grande coisa não, mas você, você ainda conhece dinheiro. Eu falei, o que, que é isso meu né, irmão? E, pelo amor de Deus. Aí. <risos> achei grande, Ele espantou assim, falou assim, o que, que é isso, meu irmão? É, Nossa, não conhece dinheiro, mas o que, que é isso? É, é dinheiro aqui. Né? Eu não tenho nenhuma ah, nota de sei que eu vou te mostrar. Chico, é, o Chico. É. Meu Deus do céu. Falei, você tá meio derrubadinho. Eu, eu não tenho grande coisa não com esse joelho. Eu também, isso aqui não tem jeito não, mas eu, você também não tem tá grande coisa não. Eu te... eu não, ba, não eu ba, mas você... dinheiro o senhor conhece ainda. Quem? O senhor conhece o dinheiro. Dinheiro eu conheço bem. É. bem. Ixi. Tia Manoel, você estava lá num lugar, hum. no Fernando, e apareceram lá o Chumbim e um amigo dele lá de Alfenas. Eu tirei é o vídeo foi, com ele. Hoje? Ah, hoje? É agora, é? Né? É, eu saí de lá agora. Eu estive eu fui... lá hoje na parte da manhã. Eu fui lá, lá na, na, na Silvana ali. Na Silvana? Fernando, Fernando, Fernando. Aí eu passei e falei assim: eu vou lá passar lá o que eu, eu mexi com, com. Então você tá com o Xombi, quem é mais? Você falou? É um amigo dele, lá de Alfenas e o Fernando. Alfenas, Fernando. Ah, é. Eu falei assim: eu vou lá perturbar o Timané. O que, que, que ele falou? Eu perguntei: se assim, o Timané, continua vivo? Eu falei assim: eu acho que tá. <risos> Ei, Timané, Chumbinho. Você tem uma amizade boa, né, Tio? Sim, graças a Deus. Eu tenho amizade com Deus. Tem os cachorros aqui na vida. Os Foi antigos, né? Os é. novatos não estão nem aí comigo, não. Os cachorros antigos, Eu passo perto perder nessas garagens aí, ó. A tia Maria. Tá ele eu te dei ele, ele faz assim, ó. Olá, aí? Cumprimenta. Eu tô aqui Olá, conversando, olhe. guardando história de Timaré. Tá gravando aí dessa ah, merda. Ah, Maria. Minha. ah minha Maria. Traz a cadeira lá, tio, pra você sentar aqui. Não, não aí não. Senta aqui, perto da gente. Vai fazer Acha, nada, tá né? bonito, tomou ah, banho agora. Beleza. Então o Fernando, ah, é. que que ele falou lá de mim? Não falou nada mal. Não, não nós o só batemos papo. Ele tava lá no Fernando igual com o Xombi. Ah, o Fernando, você conhece lá? O Fernando aqui? Não, o Fernando lá que tem uma opção de carro de boi. tem umas Não, esse é aí não. Não. não. não, eu conheço é o, outro o Fernando, Fernando. aqui. Meu, meu, meu, é, meu, o, meu, o meu, Fernando Ponce, Ponce, é. Não, é lá, é lá. eu estava lá num lugar Alfenas, lá, que eu. você falou? Eu quero levar o senhor lá. Alfenas? É, tava, o Chumbi estava com uma pessoa de Alfenas, acho que é André. Uh -huh. Uh -huh. André. É. é. Ele chegou lá. Toda beiradas beirada aqui, todas essas fazendeiras aí, esse tio, ele conhece tudo. O chumbi é. conhece. Ixi. Ô, tio, quantos anos de casado? É outra coisa que eu vou te pedir, você não fica falando para todo mundo, você tem a língua meia grande, você começa a falar para o outro. Ai, eu vou eu vou falar para você, só para você. Não, não há ninguém mas tá é. sabendo. Você tá gravando também essa bosta. Fala. 6 <risos> do 7 de 63. Gravou? 6 do 7? 63. O senhor casou? Vai é, fazer 60. 60 anos? 60. Esse ano? É. 6 do 7. Mas não fica estávamos não, aí ela já tá gravando. E é com é a única mulher? O senhor não casou lá essa só tem, ela, é só ela, é só tem ela. Por enquanto é só ela. É o Walter, o Cláudio e a Rosane? E a Rosane. Os três. E os é. netos é... O Neto o Juninho, do Martim, do Claudinei tem o Filipe, o Matheus, o Filipe é o um dentista. O Matheus, o Lucas que está lá em Prescaba. E estudando E Brasil. da Rosana é, a, é a, a Mariana e a Marina. A Mariana está estudando Medicina em o Uberlândia, tá ela está lá em Berlândia. E os meninos estão estudando vem, a Tontologia. Os, os meninos agora lá em Prescaba, eles vêm na Páscoa, eles estavam aqui. Todo meninos, mundo aí. Matheus e o Luca. O Claud levou ele lá em Ribeirão para pegar o ônibus. Mas Ribeirão, eles entram no ônibus e vão parar em Prescaba. Piracicaba. Seis horas da manhã e saiu é quatro horas daqui. Seis horas hum. ele entrou no ônibus lá e já foi para o Piracicaba. Bom, tranquilo. Melhor, né? Estudando lá é, odontologia. Gêmeos. Me fala uma coisa. Legal, é. de lá, deu certo? Deu. Ou tá dando? Tá tudo certo. A casa lá? É, aquilo rendeu muito. Hã? A, a Creuso comprou um senhor apartamento. Já comprou. Já? Já. Ah, então... né? O. o o Carlos comprou uma casa boa. Ah é. A Mary comprou um eu apartamento. Ah, Deu onde tudo que o Carlos certo. comprou? Aí. ó. Já passou a escritura, já está tudo lá. Ah, mas então tá bom, recebeu, já, já gastou. É. Prazo, ah, não, um pedido de três meses. Onde que é? Tá valendo. Tá valendo. Eles vão entregar, mas é, estão é, limpando direitinho para fazer a mudança. Mas vai dar só metade? Não, mas é, o, o Zezinho fez um acordo lá que de tal maneira que a Cleusa mais a, a, o, o, Car não, a o Carlos Tiringa receber o primeiro Porque completo. Porque esse, esse vai depender de comprar. Pra comprar, os outros estão tá mais folgados. Dividiu. Aonde é que a Triusa comprou? Esse apartamento? Vila Ípica. Esse, do, do lado Vila de baixo Ipica. ali. Vila Ípica. Do lado de baixo ali. É. É, onde é? É, bom, é na Vila Ípica. É, é bom. Fechado, é condomínio é. fechado. E, não, não é o condomínio lá na Vila Ípica. Não. É do lado de baixo ali ah, da Vila Ípica. Ah, é de onde a Luciana mora, ué? É perto Como ali. É chama aquilo lá que era? Do, do, do, tinha de café lá antigamente. Era tão espanholinha aquilo lá. É. Lá tinha café. A Cleusa ficou ali perto também. Né, lá? É. Lá em cima mesmo. Então é. saiu daqui. A Cleusa e, e o Carlos. Naquela Não, mas o Carlos lá. comprou aonde? Ou está o, comprando? Ou comprou, é, é, prolongamento do Elimar. Prolongamento do Elimar. É. Sei. E a Meire comprou no Santa Lúcia, Um apartamento. A Meire? Santa é. Lúcia é bom, né? É. é bom, eu gosto que aquele lugar ali é centro. Ali é, é um lugar que vai prosperar, é. ali vai prosperar. É, é uma das vilas que em Franca que abriu por último, das melhores, aqui em Franca. Ela e Piratininga, olha, Não, não, tô Pira esperando Chimiga, fazer não. a visita não, não. Pira lá para despedir. Olha então, eu preciso lá ver a Cleusa. Ali é bom, Piratininga é bom. O terreno é grande, não é? Tudo grande. Não tem terreno de 10, 25? Ah, tem, tem também, tem ah, eu não sei não. Mas ali é muito bom. Não, eu gosto eu ali. Te, valeu, então. Fólio eu não gostei. É Eu tô vindo lá não, do Zenete, mora... o Zanete, tava lá em barco não, não, no não, Zanete. Zanete. Zanete, lá é bom demais, tem muito grande lá. Não, e outra, aqueles é aqui. a plantinha é, só de tá... 8 metros quadrados, 8 metros. Não, tem tem tem, tem casa não, grande lá. Zanete. É o Zanete. E tem... o Poli, o também é 8. É, 8. É isso aí. Eu tô com a bateria acabando é, então, aqui, já. dia 11, tá tudo certo. tudo certo. Tudo certo, graças o a pray, Deus. Pray vai o o Frei mesmo. O freio vai para o aeroporto. Casa. Vai ter que fazer uma reforma? Vai ficar nada, já está morando lá, só moro, dá mais uma limpada. É Mas tem lugar de oficina? Tem, tem, lá é grande. Tá tudo certo, graças ah, a Deus. Você vai mudar o um carro? Não.